Vamos hoje para mais uma aula, tá? É, hoje nós vamos falar sobre uma estratégia, tá? Uma estratégia que eu utilizo, tá? É uma estratégia que eu fiz algumas adaptações. Mas essa estratégia em específico, ela foi disponibilizada pelo Bianco, tá? Que é um amigo que, que faz os estudos. Ele é um cara muito foda, tá ligado? Eu não vou ficar falando muito dele, não. Mas, enfim, ele disponibilizou a estratégia. Depois que eu tive acesso a estratégia, eu fui estudar a fundo, tal, etc. Fazer, fazer a minha parte, né? Como aluno dele, né? para ter os meus resultados. E eu quero que vocês façam também, tá? Hoje eu vou explicar elas ela, como ela funciona para você e vou mostrar os dados para você dela e depois eu vou fazer um backtest dedo a dedo de pelo menos dois anos, né? Para você ver como é possível operar esse é, operação de trade no mini índice e ainda assim ser lucrativo, tá? E ainda vou passar uma dica, mano. Vou passar uma dica valiosíssima para quem tem pouco capital e quer operar. Isso aí, mano, não tem preço, tá? Então, vamos lá. É, a estratégia, ela consiste no seguinte. Ó, nós temos aqui esse, esse gráfico aqui. Esse gráfico em específico, ele representa aqui é, em azul, aqui é, é o IBOV, tá? Aqui tem abertura, máxima, aqui é o HLC do, do IBOV, tá? É como o mercado se comportou. E aqui em laranja é como a estratégia se comportou. Tá? Você vê que a performance, pô, o gap aqui de, de, de performance é de, sei lá, 400% mais ou menos, tá? É, e ela funciona da seguinte forma, mano, é muito simples, muito simples, mas é, muito, é tão simples que tipo assim, é, quando você vai pra prática, é, o que vai fazer você ter resultado é a sua consistência, a sua paciência e etc, tá? Então por ser simples, é, por não dar uma alta lucratividade no mês, as pessoas acabam que desistindo, mas eu, né? sou um cara paciente, jamais que vou fazer isso. E ela consiste no seguinte, aqui as operações, ela tão, é, esses dados aqui são feitos em BOVA11, tá? BOVA11 é um ETF, né, que vai replicar ali o, o IBOV, acho que vocês já sabem disso. BOVA11, ele foi lançado ali mais ou menos em 2010, 2011. Então, os dados dessa estratégia é, é com base nisso, de 2010 para cá, são 10 anos de dados. Tá, pessoal? E a estratégia consiste no seguinte, é, quando o BOVA ele fechar acima da cotação mínima do mês anterior, é, aí a gente vai fazer uma alocação de 100% long em BOVA para o seguinte, ou seja, a gente vai comprar BOVA quando o fechamento do atual for menor que a mínima prévia. Tá, pessoal, aí a ah, Jonathan, como é que a gente vai saber o fechamento? É, como é que a gente vai saber se, se o fechamento atual vai ser maior que, que a mínima, sendo que o mês nem fechou? Então, é isso aí. A gente tem que ter os dados para que a gente veja o mês anterior. Então a gente vai pegar o candle do mês anterior, tá? E vai olhar o candle antecessor ao mês anterior. Então vamos supor que a gente está em, é, em junho. Deixa eu ver, janeiro, fevereiro, março Vamos supor que a gente está em março A gente queira fazer uma operação em março Então a gente vai olhar o quendo de, de fevereiro E ver se o fechamento mensal desse candle de fevereiro Ele fechou acima da mínima de janeiro Entendeu, pessoal? Eu vou explicar no gráfico Porque falando assim de boca, mano Então, ó, só para deixar claro Já curta esse vídeo aqui para me ajudar Para que eu possa passar cada dia mais conhecimento aqui para vocês, beleza? Então vamos lá quando essa condição não é atendida, a gente entra 100% short. Nesse operacional aqui, os custos ficou em 0,15% em cada alocação. Isso usando a série histórica do BOVA11. Pessoal, quando você abre o short, você tem que pagar aluguel, tal, etc. Então, eu tive que fazer algumas adaptações aqui. Tá? Porque essa performance aqui, ela, ela é muito alavancada, mas aqui não está considerando os custos. É, pelo menos não considerando os custos de aluguel. Está tá, tá considerando apenas o custo de troca de alocação né? ali feita e etc. Que é mais ou menos 0,07 por, por cada ordem que você abre, comprando ou vendendo. É mais ou menos assim. Isso vai depender de corretora para corretora, enfim. É. Tamo junto. É... E aqui são os dados. Você pode perceber, pessoal, que na estratégia é, o máximo de drawdown que teve aqui foi em 2014, que chegou aqui a 20%. Drawdown, pessoal, é quando você pega aqui o topo máximo de, de resultado, vamos supor que você ganhou 10 mil reais. Aí depois você começou a perder, perder, perder, perder, e esses 10 mil, ele chegou a 8 mil. Então você perdeu 20% em relação ao topo é, de resultado que você teve. Então foi basicamente isso aqui que aconteceu, assim, levando, entre aspas, assim, esse drawdown. É, eu já dei uma aula de gerenciamento de risco, eu não vou ficar falando sobre isso, mas... Acesse aí o canal, gente, que tem todas essas outras aulas aqui, ó. Gestão de risco no capital, no setup, validação de estratégia, psicologia de trading, o operacional, é, outro operacional e tem uma estratégia de investimento para quem quer fazer diversificação, tá? É, levando em consideração, pessoal, é muito importante eu falar isso também, que eu estou passando essas estratégias para você, mas eu não tô te fazendo uma recomendação de investimento, tá? Isso aqui é tudo conteúdos que eu utilizo na, no, meu, no meu processo como trader, entendeu pessoal? É, para ter esse conhecimento eu tive que buscar e aí eu vou fazendo as anotações etc, então eu acho muito importante eu compartilhar com vocês em forma de aula, em forma educacional, tá? Então voltando aqui para a estratégia, sempre que o fechamento do Kendo anterior for maior que a mínima do Kendo, do Kendo prévio imediatamente anterior a gente aloca comprado, quando a, o fechamento foi abaixo dessa mínima, aí a gente entra vendido, que no caso seria o short Então aí eu fiz uma adaptação Então tem gente que vai perguntar, tá? mas aí tá de 2010 para frente E quando teve ali 2008, quando teve ali a crise, por que você não, não conta nessa parte? Então para fazer isso aí, o Bianco mesmo, ele apresentou os dados, ele fez uma é, ele fez uma, uma amostra ali utilizando o IBOV O IBOV é a mesma coisa, pessoal, que o que o A11, tá pessoal? É, só que a diferença é que o IBOV em si você não consegue abrir uma ordem, né? O BOVA11 ele já veio para isso, para poder democratizar isso para a gente, né, pessoal? Por um custo mais barato. Então, foi questionado o que teria ocorrido ali em 2008 e após a bolha, que foi ali mais ou menos né, é, nessas épocas aí, né? Que foi 2000, é, 2002, enfim, etc. O que aconteceu nessas épocas aí de crise, 2011? Então, aí foi colocado mais dados, né? Então, você pode perceber que os primeiros dados foi ali de 2010 até 2021. Então, com os dados ali do IBOV, ficou de 2020 até 2022. Sendo de 2020 até é, 2010, não houve operações, né? porque era o IBOV. Né? E de 2010 para frente, houve operações porque era o BOVA11. Né? Mas, mesmo assim, a gente é, exemplificou ali a performance do capital. Então, você pode ver que se você tivesse comprado a bolsa lá no início, só comprado bolsa, você, você estaria com a rentabilidade muito baixa. Então, muito baixa comparado ao método que já lucrou aí mais de 3 mil por cento ao longo desses 20 anos. Vocês podem achar em pouco, mas é muito, tá pessoal? É muito mesmo. tá? Então, como o BOV não existia, então antes da sua criação, foi simulados os dados é, do Ibov desde os anos Aí é, Eu já expliquei para vocês aqui que o Ibov não é negociável e que tem que pagar taxa, etc. Mas a letra só um Twitter que ele fez, então não, você não precisa levar tão ao pé da letra. tá? Então vamos ali para o gráfico, gente o gráfico, é, o, o trade em si consiste no seguinte, vamos olhar aqui esse, esse, esses dois candles aqui, é, deixa eu ver se eu consigo, pô. pronto, vamos pegar aqui ó, vamos supor que as operações começaram aqui no mês, é, no mês 10 do 11, né? 10 do 11, ou oh, no mês 1 no é, 10 de 2019, em outubro Dia 1 de outubro de 2019 Então, quando você vai começar essas operações Você olha os dois candles anterior Tá vendo aqui esses dois candles aqui? Deixa eu, deixa eu ver se eu marco aqui Eita Deixa eu ver se eu consigo marcar alguma coisinha aqui pra... Eu vou olhar Deixa eu ver Eita, mano Deixa eu ver Aqui, pronto Foi esses dois candles aqui anterior então, olha esse dois candles anterior e vou aplicar a operação aqui O fechamento desse candle, ele está abaixo da mínima do candle anterior ou acima? Jonathan, ele está acima Então, como ele está acima, quando abriu o mês, eu vou fazer uma compra E vou sair dessa compra no fechamento Então, aqui nós tivemos uma lucratividade de 2,92% no mês tá? E aí, a gente vai fazendo ah, o, o próximo candle, é, o fechamento foi acima da mínima? Sim Compra de novo. Fechamento foi acima da mínima? Sim. Compra de novo. Aí, ó, o fechamento aqui, desse aqui, que teve aqui uma rentabilidade de, deixa eu ver, 7%. O fechamento foi acima da mínima? Foi sim. Então, compra de novo. Né? Aí, nesse outro dia aqui, comprou, mas aqui teve um prejuízo, aqui, ó, 2,90. Mas, mesmo assim, fechou acima da mínima? Fechou acima da mínima desse candle. Então compra de novo esse candle, né? Só que aí o que aconteceu? Teve ali o crash, né? É, 2020, né? E acabou caindo ali 10% na cara. Só que aí que tá. Ao mesmo tempo que a gente perdeu ali 10%, abriu uma nova janela de oportunidade. Por quê? Porque o fechamento, ele tava abaixo da mínima do candle anterior. Então como a gente já tinha falado ali, quando, ó, quando a gente já tinha falado ali, ó, long, tá aqui, ó, long, quando a contação de fechamento é maior do que a mínima anterior. Então, a gente aloca long para o mês seguinte. Imediatamente, quando não é atendido essa condição, a gente aloca o short. Então, no caso, seria uma venda. Então, em específico, o que, é que a gente fez ali? Eita. Em específico, o que, é que a gente fez ali? A gente fez uma venda. Então, nesse mês aqui, ó, que foi o mês de março, a gente ficou vendido. Então, durante a 15, 30% de gain no bolso. Tá? Então vamos fazer aqui um backtest Para não ficar aqui falando, falando, falando Vamos fazer um backtest aqui no dedo tá? Eu vou fazer um backtest aqui é, Eu estou com a operação aqui Que é utilizando essa mesma estratégia Porém eu fiz algumas modificações que eu vou falar para você Apenas no final desse vídeo tá, pessoal? É, então vamos aqui Janeiro A gente fez uma compra ali no 117.050 Deixa eu botar lá Só para só a pra gente... Vou seguir aqui. Janeiro, a gente fez uma compra aqui no 117075, 117075, e a saída foi nos 103810, 103810, tá? Então foi loss, né? Aí quando foi aqui é, em fevereiro, né? É, aí, como aqui foi imediatamente o fechamento do anterior foi maior do que o prévio, né? Do que a mínima do prévio aqui, é eu continuei comprado aqui de novo. Então, eu comprei aqui no 114,840-114,840 114 e saiu ali nos é, 103,620-103,620. 103 e os dois foi long. O short, o short, gente, para quem não sabe, long é compra, short é venda, tá? O short ocorreu nesse canto aqui, né? Da crise, né? Eu então fui ali no 103,610. 103,610. 610. E foi feita a saída desse short lá no 72,050. Tá vendo ali? Close. 72,050. E eu vou botar aqui, ó. Janeiro 2020. É 2050 Aí a ah, Jonathan, essa mínima aqui, oh, esse fechamento é menor que essa mínima, sim. Então aqui em abril a gente ficou vendido de novo. Em abril, tá vendo aqui? Aí a gente ia ali é 69.905, ali ó, open. Tá vendo ali escrito open, galera? 69.905, 69.905, abertura do do short, tá? Ainda era short, tá? E a saída foi nos. 80. 80, 205 Ou seja, prejuízo, né, pessoal? 80, 205 Pô, John, tá sendo só prejuízo, John Vamos lá Esse fechamento aqui desse, desse mês aqui de abril Aqui, pessoal Ele é maior do que a mínima do mês de março? Sim Então, pro mês de, de maio, a gente continua comprado Então, a gente comprou ali no 77, 77310. 77, Opa e saiu nos... Deixa eu ver aqui... A saída foi no 87,575. 87,575. Tá? É, aí, maio. Foi maior do que, mar, é, do que abril? Sim. Então, em junho, a gente continua comprado. 87,480. Vamos lá. 87,480. E a saída foi nos 94,950. 94,950. Já já a gente olha o resultado, quanto é que tá, tá. E no outro mês também foi superior. Então a gente entrou 94,265. 94 265. 94265. E a saída foi. 94,265. 102,980. 102.980. Então, eu Vou fazer aqui um pouquinho mais rápido, tá pessoal? Aí aqui o que aconteceu? Fechamento é, Acima do, da mínima anterior Então a gente continuou comprado aqui nesse mês também Esse mês aqui deu loss 103,910 103,910 E a saída foi nos 99,490 99, 490. Gente, essa planilha, planilha que eu estou usando É uma planilha de um cara chamado Maurício né? Que ele faz backtest no dedo aí Eu gostei, eu baixei, ele está disponível lá Tá? Eu não vou passar para vocês aqui. Porque não é minha, né, pessoal? Não é minha é, 940. Aí, esse fechamento aqui foi acima da mínima? Foi. Então, eu continuei comprando. Tomei outro loss aqui. Tá? Então, aqui no mês de setembro, eu entrei no 100, 255. Tá vendo ali? O open 100, 255. E a saída foi nos 95,090. 95090. Aí já no outro mês, aí não ficou comprado, por quê? Porque o fechamento era abaixo da mínima. Então aqui foi uma venda. Então entramos na fazemos um short aqui no 9545 95445 95445. Lembrando que esses dados aqui eu tô pegando aqui na Active Trade, tá, referente ao BRA50, que é o índice brasileiro Porém de forma contínua, tá, pessoal? Então, aqui, 94,315, 94,315, mas ali era short. tô chegando quase o um ano, tá, pessoal? Aqui em novembro, vamos ver como foi novembro? Essa mínima, pessoal, aqui de, de outubro, ou oh, esse fechamento de outubro, ele é maior do que a mínima de setembro? Vamos ver. Close, 94,315, e a mínima de setembro foi no 93,075. Então, a gente entrou em comprado aqui em novembro, né? Então, a gente comprou aqui 95,900. 95,900. E saímos aqui nos 109,080. 109, 080 Tá, pessoal? 109,080. Tá? Esse fechamento aqui foi maior do que essa mínima, pessoal? Sim. Então, aqui no, no mês 12, né, que aí foi em dezembro de 2020, nós abrimos uma ordem no 110,625, isso dia 1º de janeiro, 110,625, e saímos no, no último dia útil de pregão, né, que foi no caso, deixa eu ver, 118,960, 118,960, tá? Tá? Então, você pode perceber aqui que já tem uma rentabilidade bacana aqui, tá, pessoal? Uma rentabilidade bacana, tá, pessoal? Só que aí a gente vai ter que depois fazer ali aquela questão de contratos, tal, etc. Né? É, então, cada um tem que se responsabilizar por essa parte, tá? Eu vou falar aqui só de dados, de estatístico, de média de lucro, ganho. Eu vou ainda fazer aqui a, o ajuste aqui nessa planilha, tá? É, aí eu vou botar aqui, dezembro 2020. Aí entrou 2021, né pessoal? 2021 para frente fechamento acima da mínima, compramos aqui, ó, 2021. O que aconteceu, pessoal? Quando foi feita a compra? Comprando 120, 080, 120, 080 e aí deu um loss, né? E aí deu um loss. Esse loss foi por 114, 810, 114, 810, né? Aí no mês, aí fechamento acima da mínima compramos de novo. Só que aqui nós tomamos outro loss, né? Que foi no 116,225 116,225 tá. E a saída foi no 109,565 109,565. Só para adiantar, galera, essa estratégia eu fiz toda uma adaptação nela para ter melhor rentabilidade, tá? E eu consegui fazer isso, tá, pessoal? Então, eu vou te mostrar os dados dela cru, da estratégia cru, por quê? Porque eu quero ensinar para vocês e depois daí vocês se virem, vocês estudem e tenham seus próprios resultados, tá, pessoal? Caso alguém vá utilizar. Mas eu tive que estudar a fundo para melhorar a taxa de acerto, melhorar risco retorno, para melhorar tudo. E eu, eu pô, mano, consegui dar um, dar, um, dar um grau, né? Consegui dar um grau. Depois eu vou mostrar para vocês no final, tá? Mas continue aqui vendo dedo a dedo para você validar aqui comigo pelo menos dois anos de dados. Tá? Para depois não dizer, não, o John tá mentindo, não, o John tá mentindo, entendeu? Então aqui, fechamento menor que a mínima do que do de janeiro, fevereiro teve o menor, então, março... A gente abriu venda aqui, então vendeu aqui no 111 125 em março, 111 125 e tomamos outro lote aqui, por três lotes seguidos, pô. 116 665. 16,65, né? Mas aqui o fechamento já foi acima, né? Então aqui nós já comprou aqui em abril, né? Então compramos no 117 205, 117 205. Deixa eu ver aqui. 117 205 e saímos aqui nos 118,705 100 cento e 70 cento quanto? 118705, 118, né? É. aí fechamento acima de novo, então nós comprou aqui nos 119495, 119495 e saímos ali nos 126. Opa! 126,035 126, tá? Aí nesse mês aqui nós compramos de novo, né? Que foi no 126,500, 126,500 e acabou fechando a operação aqui nos 126,390, 126,390. Ou seja, um pequeno prejuízo aí, né? Aí no mês seguinte, como o fechamento foi superior, compramos de novo, né? Que foi ali no 126.805, 126.805, e saímos ali no prejuízo em 121.785. 121.785, o mercado estava nesse nível. Só que como o fechamento foi abaixo da mínima, venda, né, pessoal? Então esse mês nós estamos vendidos, né? É, a venda foi feita aqui nos... É porque eu vendi errado, tá? Eu vou olhar aqui certinho. 123,175. Eu vendi abaixo. 123,175, né? E o mercado agora tá no 116,025, tá? E aqui é short, né? Então, aqui é short. A diferença é que aqui é um short, né? Então, deixa eu só, só fazer o último... Que foi aqui, foi que mês? Só pra me dar uma checada aqui se eu botei aqui massa. 125, Aqui ó, aqui foi short. Tá, só para corrigir aqui. Que eu, eu observei aqui o meu erro, tá pessoal? Aqui ó, short no 111.125 e saída no 116.665 tá, aqui ó, certinho tá. Então, adianta, vamos ver como foi o resultado aqui. Vamos ver como é que foi o resultado? Bora! Então, primeiramente, vamos perguntar aqui quantas operações foram feitas. Deixa eu ver aqui, viu? quantas operações, 20 operações. Então, vamos botar aqui total de operações 20, tá? É, operações no prejuízo. Quantas operações no prejuízo? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 operações no prejuízo, pessoal. Em 2 anos, nove operações é muita operação. Então, a gente já sabe que a gente teve 55% de acerto, tá? É, quantos, quantas operações long, né? Então, vamos 1, um, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 operações de long. Então, nós tivemos três operações de long. Então, consequentemente, tivemos cinco de short aqui, né? cinco de short. É, o maior prejuízo, qual foi o trade de maior prejuízo? Deixa eu ver aqui. 14,73. Eita, maravilha. Menos 14,73. E qual foi o de maior lucro? 30,46, que foi ali em março. 30... ,46 30,46 é o menor prejuízo, deixa eu ver o menor prejuízo, cara, menos 0,09, é, menos 0,09, menos 0,09 e o menor lucro 1,28, 1,18, 1,18 menor lucro em dois anos, tá pessoal? São dados de dois anos. 1,18% de lucro, tá? Então tivemos uma taxa de acerto aqui de 55%. A média de ganho foi de, vamos ver quanto foi a média de ganho? Vamos aqui ganho, ganho, ganho, ganho, ganho. Vamos só pegar só os ganhos aqui, tá? Só para pegar a média, só para ver quanto foi. Ah, de onde você pode fazer uma fórmula, tal. Então, mano, eu quero fazer aqui rapidão com vocês. 9,35 a média de ganho, tá? Pô, é muito alta, pessoal. 9,35 é muito alta. Mas a perda aqui, vixe cara, nem vê. Perda, perda, perda, perda, perda. Eu acho que fica por volta de 5% mesmo. É. Perda, perda, perda, perda, perda, perda, perda. É, 5,90. É, é. 5,90. Menos 5,90. Então, a gente tem aqui um payoff aqui positivo, né? De 1,94. Nós tivemos uma rentabilidade aqui. Nós temos que olhar primeiro o capital inicial e o final, tá? É... Aqui, eu estou considerando o capital inicial de 5 mil, né? Mas eu, pô, assim, só para efeito de estudo, tá, pessoal? Vou botar aqui 10, tá? Vou botar aqui 10, né? Então, 10 mil. Então, eu pego o capital inicial, pego a variação em, em reais e vejo quanto é que deu. E aqui embaixo eu faço a mesma coisa e aí vai descendo. Tal, tal, tal, tal, tal. Vamos ver qual foi a rentabilidade final. Então, a rentabilidade final ficou em... 119.775 Ou seja, teve 9.775 de lucro. né? E nesses dois anos, teve 97% de rentabilidade. Se a gente for olhar aqui os dois anos, pessoal, de 2020 para cá, olha quanto o subiu. Só para vocês terem ideia. Tá? E quantas operações a gente fez? Pô, a gente fez 20 operaçãozinha pessoal. 20 operaçãozinha pessoal. Olha um, o quanto o mercado tá positivo. Isto é uma piada, né, pessoal? 2%, né, pessoal? O cara quer ter que pegar aqui o Ibovão, né? Pegar o Ibovão aqui, né? pro o povo não ficar falando. aí Não, sei lá o quê. E onde você pegou o dado errado. Vou pegar aqui logo o Ibovão logo aqui, já para... Para não encher o meu saco aí, dizendo que eu peguei os dados errados. É, deixa, deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Dado mensal. Tá vendo aqui? Dados mensal. Eu não sei porque, eu acho que é por causa do vídeo. Tá travando um pouquinho. Eu tô sentindo um pouco lento. Mas é por causa do vídeo. Né? Tá em alta. Esse vídeo aqui vai ter uma qualidade um pouco melhor dos outros. Eu não sabia como o é Macbook podia gravar, pessoal. Então, eu acabei... <risos> eu ficava baixando o vírus. <risos> eu ficava baixando o vírus aí, infelizmente. Aí um amigo meu falou que dava pra gravar por aqui. Já era embutido o próprio aplicativo. Aí deu uma melhorada. Olha, pessoal, quantos porcento? 2% de alta, acho aqui vou olhar no mensal pessoal tem que olhar aqui no mensal porque aí a gente já vê a rentabilidade de, desses últimos dois anos de uma vez só Deixa eu ver aqui mensal ó se eu tivesse comprado bolsa é dia 1 º de janeiro de 2020 no 108 mil hoje ela está no 108 ou oh, 112 0,6, né? Então tá com 0,75% de alta. Já o operacional tem uma rentabilidade ali <risos> de 97%. Um operacional simples que você faz uma vez por mês, que você executa durante uma hora por dia. Tá difícil, pessoal. O que eu tô passando para vocês aqui ninguém passa não. Viu? Logo aviso, logo aviso, logo aviso. Então vamos lá. dada de início em 2020. É, nós pegamos aqui é, 12, 12 mais 20 meses. Time frame aqui a gente pegou o time mensal e o ativo aqui nós pegamos o Bova 11. Famoso, famoso Bova 11. Então foi essa rentabilidade, payoff muito bom, média de ganho superior, tá? Taxa de acerto tá baixa, mas eu consegui aumentar depois, né? E eu vou explicar como eu consegui isso. E tá aqui o exemplo para vocês do operacional né? É uma estratégia simples, eu não tô fazendo recomendação de investimento, não estou mandando você fazer isso, mas eu só queria comprovar alguns dados com você aqui rápido e mostrar que é possível você fazer um estudo rápido. É só você querer, cara, para de preguiça e comece a estudar. Esse é o papo que eu dou pra você, tá ligado? Aí, Mar Jonathan, qual seria a rentabilidade? Essa foi a rentabilidade sobre juros simples, tá, pessoal? Pegando um capital de 10 mil. Ou, oh, sobre juros compostos, tá, pessoal? Pegando um capital. É... Pegando um capital é... anterior, tal, e. E somando ali mais a rentabilidade do mês, né? Teoricamente é meio que um juros composto aqui, né? Mas se eu fizesse aqui só pegando um capital simples, se eu pegar aqui, no lugar do F, eu botasse aqui o, o G. E, no, e aqui fosse H18 fixo. É, uma aqui. G, H18. Deixa eu botar aqui. G, e aqui eu botar H18. Deixa lá os mil. Qual seria? Vamos ver aqui. Opa. Será é que eu fiz certo? Não, fiz errado. Fiz errado. Vou ter, ter que botar vezes, né? Vezes. Esse. E pessoal, fiz cagada aqui, viu? Eu acho que eu fiz cagada. Eu acho que eu fiz cagada. Ah, tá. Tem que travar ali deixa eu ver, tá, tá, e aqui, 18 de novo, tem que ser 18, 18, 18, 18, uma, vou replicar para baixo aqui para ver se, pronto, então aqui mensalmente aqui os lucros e ganhos mensal, começando com capital de 10 mil, né, é, Assim, isso aqui vai depender de cada pessoa, tá, pessoal? Tem gente que vai operar com um contrato, com dois Tem gente que vai querer, ah, eu vou operar cada contrato Cinco mil reais Tem gente que vai operar um contrato mil reais Vai ter gente para todo tipo Porque assim, que a gente tem que levar em consideração aqui, pessoal, também, sabe o que é? É a variação Que o mercado subiu, né? Foi 49%, pessoal 49% Então 49% é muito, pessoal É muito, entendeu? mas uma variação aí em pontos, né? Uma variação aí em pontos. Pontos, pontos, pontos, pontos. Então, eu peguei aqui a simulação. É, vezes. Pô, aqui tá. Aí não, pô. Aí não. Aí eu, aí eu tô. Aqui, 19 e tal. Pô, aqui tem que ser H18. H18, 18, 18. Vai ficar um pouco realista, né, pessoal? 18. Porque sobre juros compostos, pô, a gente consegue fazer no BOVA11, porque é um ETF e ele já faz ali a distribuição de, de dividendos automáticos, tá, pessoal? Mas nem sempre é assim, olha lá. Mostra, o que é que eu tô fazendo de caca aqui, hein, pessoal? Eita, encontrei o um erro. Vamos lá, 18, é aqui, 18. Eu podia travar, né, pessoal? Ah, é uma anta mesmo, né? Podia travar, mas vou travar não, fazer um a um aqui mesmo, esse vídeo vai ficar demorado Quem fica até o final é porque quer estudar mesmo, sabe? Só assim se a pessoa pegar a planilha, a pessoa vai saber a merda que eu fiz aqui também Tô pegando ali só a rentabilidade, mas com base no capital inicial, pessoal Não adianta eu ficar fazendo juros compostos aqui, porque na prática, na prática é difícil <risos> Eu acho, eu acho difícil, tem gente que não, não vai achar, não mas eu acho difícil. Na prática, fazer juros compostos mês a mês. Todo mês acontece um BO, é, fulano, que precisa de uma ajuda. Sempre acontece alguma coisinha assim que você tem que tirar o capital, né, pessoal? Então, às vezes, o, esse, essa prática dos juros compostos é eterno não funciona muito bem na, no dia a dia, não, tá? Mas eu, eu mostrei ali o resultado, né? Pra vocês, é... Só utilizando os compostos, né? Só para vocês verem que é possível. Né? É possível, é. Só que a pessoa tem que ter disciplina, né, pessoal? Nem todo mundo vai ter. Nem todo mundo vai ter. Eu tenho. um mês sim, mês não, mas tem. <risos> mas tem, né, pessoal? Pronto. Então, você vê aqui, né? Capital aqui foi... É... Ficou, ficou bom. Ficou bom. Começava com 10 mil no mês. Ó, Teve um mês que começou com 10 mil e fechou com 13 mil. Um com Teve um mês que começou com 10 mil e fechou com 8. Teve um mês que começou com 10 mil tá, Fe é, com e fechou com 1.000. Teve mês que Co é, começou com 10 mil... Isso utilizando 10 mil para contrato, tá, pessoal? Começou com 10 mil e fechou com 10.800 reais. Começou com 10 mil e fechou com 10.900. Então, assim, é, aqui vai depender muito do, do mês, né? E da quantidade de contratos que você utilizar... Por, por margem, né? É, eu recomendo que a pessoa utilize pelo menos 20 mil por contrato, né? Eu sempre recomendei isso, né? Mas eu no passado, quando quando não tinha margem, eu, eu utilizava até 500 reais por contrato, véio. Eu era meio louco, eu era desses. Recomendo isso para vocês, nunca. Não vou recomendar. Mas cada um faz o que pode. Beleza? Agora uma dica que eu vou passar para vocês que opera, é, que operar menos alavancado, você não pode, então não tem um 10 mil, não tem um 5 mil. Faz um cadastro aqui na Active, tá? Active Trades e opera fracionado, tá, pessoal? E opera fracionado. Aqui eu dei um exemplo. Aqui tá operando com com um lotezinho, né? Mas o cara pode usar 0,01 lá no Forex, né? Você vai operar o índice brasileiro, pode ser, você pode usar 0,01 ou 0,010 para testar o método. Você não precisa ficar é, só estudando no dedo, né? Eu estudo na prática, mano. meu negócio é esse. Beleza? Tamo junto. Desculpa o vídeo longo, desculpa aí às vezes que eu fico um pouco confuso. Eu tô na semana bem corrida. Agora são dez e meia da noite, eu tô gravando aqui pra vocês. E se puder deixar o like, eu vou agradecer. Eu acho chato pra caralho ficar pedindo curtida, like assim, né? Mas eu tenho real interesse em que outras pessoas aprendam também. Tamo junto, valeu. Quando você dá uma curtida, você ajuda a outra pessoa.